Nosso próximo painel tem como tema Alimentando o Mundo, o Brasil no Contexto Global. E para esse painel eu convido Adriano, Adriano Pires, conselheiro independente da Caramuru e sócio diretor da CBI e José Eduardo Miron, CEO da Frigol. Bem-vindos. E para moderar, Daniel Cunha, diretor da Necton. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Em nome do BTG Pactual, agradecer a presença de todos aqui e reforçar o agradecimento a José Eduardo Miron, CEO da Frigol, professor Adriano Pires, conselheiro da Caramuru e diretor da CBE. Senhores, só para reforçar a responsabilidade do painel aqui no Agrofórum do BTG Pactual 2022, o nome é Alimentando o Mundo, o Brasil no Contexto Global. Tá. É, deixa eu começar com o professor Adriano Pires, que eu acho que a gente consegue dar uma linha aqui na agenda do dia interessante Que aqui muito se abordou ao longo do dia de hoje, a questão da infraestrutura no Brasil com o agro Então já tivemos um painel de infraestrutura dedicado à comunicação, já tivemos um painel de infraestrutura dedicado à logística e aí eu queria passar a bola para o senhor, da ponto de vista da infraestrutura de energia e abastecimento e a, in, e a importância de integrar com o agro. Né? Só passando o contexto, é inegável a nossa competitividade é, natural, é inegável a nossa vantagem comparativa do agro global. Agora, como maximizar isso nesse contexto é, da energia e abastecimento para o setor de agropecuária aqui no Brasil? Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Fórum do BTG, agradecer o convite. É, eu acho que a gente tem um desafio enorme no Brasil de integrar essa que é o setor de energia com o setor do agro. Por que, que esse desafio se coloca? Até no sentido de a gente atender a pergunta que está colocada nesse painel. É porque o Brasil ele tem dois setores onde ele tem uma vantagem comparativa inegável em relação à maioria dos países, que é o agro e a energia. E o setor agro ele precisa de quê? Ele precisa de energia para movimentar pivô, ele precisa é, de água, tá certo? Sem água também não, não acontece nada, e, e ele precisa de fertilizantes, e o setor de energia, quer dizer, no Brasil, ele usa muita água, né? 65% da geração de energia elétrica no Brasil é feita com água. Então, acho que um, um grande desafio que a gente tem é, é usar a nossa diversidade de fontes primárias de energia para reduzir essa dependência tão grande da água e essa água ser direcionada mais para o agro. E, e, e essa energia que você vai gerar com outras fontes primárias. A gente, o Brasil é um país que tem uma diversidade de fontes primárias de energia absurda, né? A gente você olha o mapa do Brasil, você tem água e gás natural na Amazônia, você tem vento no Nordeste, você tem biomassa no Centro-Oeste, no Sudeste, você tem também biomassa, tem gás, tem petróleo e nós somos um país ensolarado, né? Então a gente precisa diversificar mais essa matriz e ao reduzir o, poder da, a, a, o peso da água, a gente também está se livrando de um pesadelo que a gente vive há 20 anos, que sempre que para de chover, a expectativa de um racionamento e a energia aumenta muito de preço. Então, eu acho que é, essa integração energia com agro é um, é um desafio que se coloca, até porque me parece que o próximo governo, né, ou, é, seja ele qual for, a gente tem que ter um grande, por exemplo, plano de irrigação no Brasil. O Brasil precisa irrigar mais a terra para poder a gente realmente é, ser né, alimentar o mundo, como está colocado aqui. Então, é, é, essa integração, algumas empresas já fazem de maneira clara. A Caramuru, por exemplo, ela pega os grãos, mas ela produz o biodiesel. Então, ela está com essa interseção de energia. As usinas de etanol, de cana-de-açúcar, açúcar... açúcar é etanol, agora a gente precisa fazer isso mais numa escala macroeconômica, é um desafio que a gente se coloca para os próximos anos, porque se a gente conseguir usar essa, juntar essa vantagem comparativa do agro com a energia, sem dúvida nenhuma, hoje, o agro, aí que é 20% ou alguma coisa parecida com isso no PIB brasileiro, eu acho que vai dobrar, vai ser 40% aí do PIB brasileiro, sem dúvida nenhuma. Interessante. Sairemos de 20 para 40, dobrar a representatividade do agro na geração de riquezas do país. Miron, dá para se esperar essa proporção de aumento também no setor é, da pecuária? E botar você também para compartilhar um pouco com a gente dois pontos, Miron, se possível. Uma é sua longuíssima estrada no setor né, pecuário brasileiro, mais de 20 anos de Cargio, uma década de mafrig. Conta para a gente agora esse seu projeto na Frigol, e esse nascimento que está brotando dessa demanda super expressiva, principalmente no mercado asiático, estamos falando aqui de China. Qual é o potencial de demanda marginal que isso traz para a pecuária no Brasil? E se você vê a pecuária também acompanhando esse potencial de aumento que o professor trouxe aqui de dobrar de tamanho, se conseguimos entregar uma agenda que nos dê escala para atender essa demanda de alimentos no mundo? Boa tarde. Boa tarde a todos prazer estar aqui do lado do professor e atendendo esse evento aqui, que é um ícone aí na, na, na indústria. Então, muitas né, faces aqui conhecidas de vários anos, então é um prazer enorme estar aqui. A é, pergunta bem complexa, né, bem completa, é, o professor... Acho que tem um nível de otimismo bastante grande aí nos 40%. Né? Eu acho que é, nós vivemos num mundo de restrições, né? E, e eu queria começar é, colocando, né, sob perspectiva a questão de que a, o agro, né, é a, é, é a vitrine do Brasil, né? Então esse, eu acho que para mim isso daqui é algo que é, deveria ser mais é, repetido e os programas todos, né, para que a gente atinja esse sucesso que nós queremos, é, seja trabalhado é, de vários ângulos. Ou seja, né, eu uso o, o desenho simbólico da vitrine, porque a vitrine é aquilo que tem que ser né, algo que todo mundo está olhando e tem que ser bonita, tem que ser algo que tem que ser atrativo. E eu acho que nós temos que trabalhar desde a educação né, das pessoas, das crianças, né, dentro das escolas, para que elas entendam e tenham uma visão positiva do agro. Temos que ter uma visão, é, um programa né, parecido... A China tem essa questão dos programas quinquenais, ou seja, de 5 5 anos, eles colocam para onde eles estão indo, deixando mais ou menos claro qual é o processo, é, o que é importante o que não é importante. E para o Brasil, a questão do agro tem que ser é, é, definido como o, o, o, o grande programa é, para que a gente possa crescer, quiçá, né, de 20% para 40%. Não importa, mas é, sabemos que temos que explorar aquilo que nós somos muito bons. Então, essa questão de é, é, é, explorar as alternativas, explorar aquele expertise que você tem, trabalhando de uma forma holística, na parte de comunicação e, ao mesmo tempo, naqueles pontos que você ainda precisa fazer algum refino, muito importante. A participação da academia, a participação da indústria, a participação dos fornecedores, a participação é, é do governo, só assim é que nós vamos conseguir atingir né, resultados ainda melhores, etc. Eu ainda sinto que, nós temos, e de novo, eu não estou falando em nome de Frigol apenas, estou falando com base no que eu tenho visto, né, e esse, esse meu é, é, projeto né, recente, que eu vou comentar um pouquinho, mas ele tem um simbolismo, né, um simbolismo de é, buscar fazer com que é, não só as três grandes empresas sejam vistas como aquelas que estão colaborando para esse desenvolvimento, Existe um sem número de empresas que precisam né, e, e têm a capacidade de participar desse, desse, de, desse movimento da indústria e contribuir muito. Né? Eu acho que existe uma pujança que não está limitada às três grandes empresas. Existe uma série de outras que estão ali é, fazendo o seu papel. E a Frigol está dentro desse hall é, de empresas. Mas queria ainda né, é, é, voltar é, nessa questão das várias iniciativas. É, eu ouvi há pouco tempo né, uma apresentação a respeito de cybersecurity, security, né, e é muito interessante, que eu quero fazer um, só um link das duas coisas. E nessa apresentação, o pessoal falou, isso daqui não é mais um fator de competição entre as empresas, isso daqui é uma, é uma necessidade que todos nós devemos prestar atenção, porque não é o que vai nos diferenciar, isso daqui é, temos que ter e pronto. Né? Então, eu acho que na parte da, da, da, do agro, nós temos que, de uma certa forma, reduzir o pensamento de que a parte de sustentabilidade, por exemplo, é um fator de competição entre as empresas. Ele não é um fator de competição entre as empresas, ele deveria ser um fator de colaboração entre as empresas para que, elas, para que todos atinjam um objetivo maior para que o Brasil alimente o mundo. Voltando ao ponto de alimentar... É, é, o mundo. Então, essas são as minhas primeiras considerações em relação a como que nós vamos vencer isso. Acho que com colaboração, eu acho que temos que ter um plano muito mais alinhado com os grandes players com relação a isso e deixar de individualismo, acho que isso daí é fundamental. É, voltando para o seu ponto a respeito de China. Então, é, eu né, vim do mundo financeiro, então, eu tenho, tento ver sempre a questão sobre um aspecto de, de gerenciamento de risco. Então, a China, é uma grande positiva é, surpresa dentro do cenário né, que aconteceu, é, nos, né, quando você vê, em 2019, né, quando teve o grande boom do, do, do, da, da parte de fornecimento para a China. E, depois disso, naquele momento, eu acho que eu, inclusive, me questionava se aquele crescimento ou aquele volume continuaria existindo, porque era uma questão um pouco de suprir né, um ambiente de crise com gripe suína, então era um ambiente específico. Interessantemente, isso daí caiu no gosto, né, e estou repetindo o óbvio aqui, você vê que né, a questão de é, dentro da dieta chinesa, isso acabou se transformando né, em um, um fator de atração, é, é uma, né, uma proteína, é, nós temos contato com os chineses, conversamos com eles, queremos entender um pouco a cabeça deles, e é interessante que, na visão deles, é, é, é algo extremamente saudável, eles querem fazer dar isso para os filhos deles, eles querem ter na geladeira isso daqui para eles, então, existe um, uma, uma vontade para o consumo dessa carne, etc., então, é, então, parece que nós vencemos a primeira fase de questionamento se é, aquele, aquela demanda, aquele volume, né, aquilo que aconteceu em função de um evento é, iria continuar ou não. Acho que passamos por isso. É, voltando para a questão do, da, da, da, da, do risk management, é, você ter todos os seus ovos numa, né, depositados numa cesta só não é uma coisa necessariamente legal. Então, eu volto para a questão de alimentar o mundo. né? A China é um grande destino e tem aqui uma característica absolutamente interessante e única que eles trazem. E eu divido em três partes, ou seja, eles trazem preço, eles trazem volume e eles trazem a capacidade de utilização da maioria dos cortes é, do animal. Graças a Deus não compram a picanha. né? Então, isso sobra né, para a gente. Além de da fraldinha... Mas, enfim, é, nenhum outro país tem a capacidade de fazer isso daí. Então, eles são únicos nesse sentido. Tem atraído, né, são, são o, o, o país aí, número um de uma série de, de, de, de commodities. Agora, eu lido com a China já há muito tempo. Nós tínhamos uma operação de, né, nos Estados Unidos, onde 30% era na Ásia, viajava constantemente para a Ásia. E uma coisa que eu aprendi com, com os chineses é é, não subestime. Eles são extremamente estratégicos, extremamente inteligentes, e nada que eles fazem é por acaso. Então, nós aprendemos isso. então No caso da Frigol, né, agora vou cair no micro, no caso da Frigol, é muito interessante, porque, como nós tivemos né, a, a, a, a, a, a, a, a capacidade de é, ter uma grande quantidade de plantas dedicadas para a China, hoje nós temos um volume importante para a China. O nosso approach com relação à China é, é qual é o desenho que vocês querem e vamos cumprir exatamente aquilo. Queremos ser a planta ou queremos ser a empresa que cumpre com maior rigor tudo aquilo que eles pedem. Porque eles já mostraram que quem não seguir isso daí estará fora do jogo. Não é por acaso que eles suspenderam plantas, não é por acaso que eles não estão aprovando plantas, não é por acaso que eles colocaram um sistema de auditoria né, online né, que, que é extremamente duro. Então, eles têm mais de 100 itens que você precisa atender para você cumprir é, todos os requisitos para a China. Então, a China é um desafio, é uma grande oportunidade, ao mesmo tempo é um grande desafio, é né, e dentro da parte de risk management que eu tinha conversado, ele está lá em cima. Hoje não é a Frigol, não é, é... O Brasil como um todo tem uma dependência muito grande é, para a situação china. E nós, é, voltando para o ponto de alimentar o mundo, é, o Brasil está incluído no mundo. Então, nós temos o mercado interno, que o mercado interno tem que ser melhor endereçado também. Então, nós temos que ampliar as habilitações e temos também que resolver o problema do mercado interno. Vou parar por aqui, porque eu sei que o professor, quando ele começar a falar, vai ser muito mais interessante que eu. Imagina. Mirão, muito obrigado. Vamos voltar a falar, explorar um pouco esse potencial de China, mas exatamente passando a bola para o professor no seguinte sentido. O professor Adriano Pires entendeu a importância da China e a continuidade da importância da China. Né? Se a gente já viu, foi uma geração aqui que realmente pegou muito na veia e sentimos como o país um efeito China, no caso, através mais de minério de ferro e soja, começam a surgir outros produtos com potencial talvez tão parecido ou maior. E aí, pegando né uma frase de um colega, um executivo do setor, né diz já no mercado que a carne de boi é o um novo minério de ferro. Né? E chamar atenção também para o milho, né com a industrialização, a formalização da indústria de suínos na China, é, milho aí podendo despontar com uma nova força de importação chinesa e o Brasil muito bem posicionado para entregar. O Miron falou uma palavra muito interessante que eu vou pegar aqui para passar para o senhor. Ele falou de vitrine. A importância realmente de estarmos né, com uma vitrine muito bem colocada para o mundo, mas num seguinte contexto. Já que o nosso painel aqui aborda o um contexto global, né, se nós estamos falando de potenciais compradores como China, Comércio global é uma troca, é uma via de mão dupla, então a gente também tem que né, nos oferecer, temos que ter boas vitrines e boas capacidades também de negociar para a gente destravar, maximizar o potencial desse mercado. E aí a palavra realmente, com toda a sua importância, já tivemos um painel hoje sobre isso, é a imagem ambiental. Como realmente que essa integração agro e matriz energética no Brasil, o potencial realmente de conseguimos melhorar e incrementar mais ainda essa vitrine que o Brasil tem para oferecer ao mundo, professor? Olha, é, meu, eu sou otimista mesmo em relação a esse país. Eu acho que eu tenho colocado que o Brasil é um dos países que a gente pode classificar como um império, né? Não existem muitos impérios no mundo. né? Talvez Brasil, Estados Unidos, China, Índia e Rússia. Por quê? Porque tem uma extensão de terra fabulosa e tem muita riqueza é, e tem muita vantagem comparativa. Da mesma maneira que o agro está é, na vitrine, o setor de energia também do Brasil está na vitrine do mundo. Nós temos a matriz energética das mais limpas do mundo. Não é a mais limpa, não. É a matriz energética mais limpa do mundo. né? E, e vai continuar sendo, pela diversidade de fontes primárias que a gente tem. Vocês que trabalham no agro, eu acho que a bola da vez, no caso da energia, vai ser o biogás. A gente tem um potencial de biogás no Brasil fabuloso. Eu tenho dito que o, o, o biogás é o pré-sal caipira, né é, porque você tem aí, se fala de um potencial de 130 milhões de metros cúbicos por dia, é mais do que o dobro do consumo de gás no Brasil. Então ele pode se juntar ao próprio gás natural, esse gás verde com o gás de origem fóssil, ele pode ser colocado no mesmo cano para levar até ao consumidor, né? Então a, é, a gente tem que realmente, né, o Daniel aproveitar esses dois setores aonde o Brasil me parece que tem vantagem comparativa muito interessante. A China, como o Mion colocou, é hoje quase um monopólio, né? Porque ela compra tudo da gente. né Petróleo também, o maior comprador de petróleo brasileiro é a China. Agora mudou um pouquinho, porque com a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Rússia começou a mandar petróleo para a China e nós começamos a mandar petróleo para a Europa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem um bom problema. né A gente tem um bom problema para resolver, porque a gente tem condições de atender a China, de atender outros países se a gente conseguir, volto a repetir, sem querer ser chato com vocês, mas a gente tem esse desafio, para que, se nós queremos ser o que eu também chamo de uma espécie de Arábia Saudita do alimento, né? o Brasil pode ser uma Arábia Saudita dos alimentos, a gente tem que aproveitar, quer dizer, essa integração, energia com o agro. e Principalmente uma coisa que o Brasil tem, que poucos países não têm, é a água. Né? Sem água, a gente não vira Arábia Saudita, de, de, de alimento, né? E a gente tem que saber aproveitar melhor essa água. A gente tem que, a gente tem que ter o olhar mais o uso múltiplo dela. A água tem sido muito monopolizada pelo setor elétrico. Hoje é 65% da matriz elétrica é hidrelétrica. Já foi mais na época lá do, daquele apagão que a gente viveu no governo Fernando Henrique era 85, então, a gente já reduziu bastante. E a gente, eu sempre falo, a água ela é insubstituível para irrigação, mas ela é substituível por outras fontes de energia que o Brasil possui, como, volto a repetir, o vento, o sol, a biomassa, o biogás e o gás natural. Então, é, se a gente é, conseguir fazer essa, esse tipo de, de, de junção, aí, essa, essa política, eu diria a você que realmente... O Brasil tem tudo para ser uma Arábia Saudita de alimento e se transformar num império e ser um país que vai ter uma posição daqui para frente muito grande. E a questão ambiental, que você me perguntou, eu acho também que a gente está numa posição super confortável. Né? O agronegócio brasileiro é um negócio sustentável. O agronegócio brasileiro não agride o meio ambiente. E a matriz energética brasileira, como eu falei, também. Quer dizer, a gente tem fontes limpas, renováveis, cada vez mais. Né? A gente, até no setor de transporte, né? a gente tem o etanol, Que qual país no mundo que tem um carro que você pode botar só etanol? Você vai no posto lá, você escolhe entre o etanol e a gasolina, dependendo do preço. A gente, a gente tem o biodiesel, que a gente mistura no diesel, tem um programa de cada, misturar cada vez mais. Então, é, é, é, é por isso que eu sou otimista, Acho que a gente tem um, assim, um, uma vantagem comparativa enorme em relação aos outros países, em dois segmentos fundamentais daqui para frente, para a economia, e a guerra da Rússia ucrânia está mostrando isso de maneira muito clara. Quer dizer, o, o mundo precisa de alimento, o mundo precisa de energia, e também, sem energia, você não tem alimento. A Europa hoje está passando por uma situação gravíssima, quer dizer, ninguém podia imaginar que a Europa passaria por essa situação. O inverno, não sei como é que vai ser na Europa, as tarifas de energia explodiram em função do preço do gás natural. O grande protagonista dessa crise energética que a gente está vivendo não é o petróleo, é o gás natural. O petróleo já está caindo de preço, já está até um preço menor de 90 dólares. O gás continua subindo de preço. né? E a gente, no Brasil, tem muito gás. A gente hoje está desperdiçando até gás, a gente está rejeitando no pré-sal 70 milhões de metros cúbicos por dia. Então, a gente tem muito gás para poder produzir fertilizantes. Por que a Rússia é o maior produtor de fertilizante do mundo? Que ela é a segunda maior produtora de gás do mundo. E nós temos essa matéria-prima também. Então, a gente tem que saber usar, e sabendo usar, a gente, a gente tem um bom problema, volto a dizer. A gente tem, tem as condições todas da natureza que nos permitem... Quer dizer, ter essas vantagens comparativas. É só a gente conseguir juntar essas coisas e ter políticas públicas adequadas. Eu acho que é um grande desafio aí para, nos próximos anos, é a gente conseguir elaborar políticas públicas adequadas, que entendam essas vantagens comparativas e que essas vantagens comparativas sejam usufruídas por todos os brasileiros. Professor, eu acho que é um. Queria complementar aqui, porque eu também sou otimista, tá? Eu não sou pessimista, não. É, a minha dose aqui de, de otimismo ela é razoavelmente grande. Acho né, que o Brasil é, tem né, um benefício que o, o mundo está conspirando a favor dele. Né? É o que eu falo. Eu acho que, é, desde a questão da pandemia e a questão da guerra, ela trouxe né, uma uma vantagem competitiva adicional para o Brasil, ou trouxe né, para a luz do dia a, a, a, duas questões, na minha opinião. A primeira é a questão é, da segurança alimentar, né, que muito se falava, mas até que você sinta isso na carne, isso daqui não, não vira muito realidade. Você começa a ter uma noção maior quando... Opa, né, as coisas começam não, a não acontecer. Então, esse é o, é o primeiro, a questão da, da, da, da, da, da segurança é, é, é, alimentar que o mundo todo está fazendo. A segunda é essa questão de que é, os países, né, a questão da geopolítica, ele começa a ter uma, uma importância muito maior do que talvez ela estivesse antes, né? Ela tivesse uma importância. Mas então hoje, né? Falando dos impérios, eu acho que ninguém mais quer, nenhum dos grandes impérios querem ficar, né? Dependentes dos outros. E isso, no caso do Brasil, cria uma vantagem, né? Nós temos tudo para ser um império, mas ainda não somos um império, né? Considerado aí entre os é, os, os, os outros ou pelo menos entre China e Estados Unidos. Então essa questão geopolítica China e Estados Unidos, eu acho que cria uma oportunidade para alimentarmos o mundo. Voltando para o tema aqui da, da, da, da nossa conversa, é fantástica. Repito, acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Eu acho que estamos aqui no momento de troca, né? Ou é, é nova, novo governo com, né? Mas espero que tenha essa visão, né? De que é, políticas, como o senhor falou, políticas públicas, mas uma política que é, incorpore aí o bom relacionamento com todos os países, uma política que é, incorpore investimentos né, na parte de crescer é, e aprofundar essas relações, né, de sermos mais isentos com relação a algumas coisas e evitar é, entrar em algumas batalhas que não vão nos fazer ganhar a guerra e isso é importante, quando você vê o mundo, então, você fala o Brasil, Então vou falar especificamente de bife, de carne, carne bovina, os Estados Unidos ele vai continuar comprando a carne que é para a matéria-prima, quer dizer, é o retalho, ele não vai ser o produto gourmet para os Estados Unidos. A Europa, nós temos um desafio enorme, que é essa questão... É, é, da sustentabilidade, né? Nós estamos sendo cada vez mais é, ameaçados de uma certa forma, né? Num continente importante, mas você vê que eles ficaram muito menos importantes na nossa pauta de exportação do que eram. Obviamente que dependendo é, da proteína existe um balanceamento melhor, mas especificamente na carne eles são quase é, irrelevantes nesse sentido, né? Em termos de tamanho, e tal. Agora, o grande caminho é a Ásia. então A China é um grande né, comprador, mas existe uma série de outros que estão sendo é, é, é, desenvolvidos. É, é, a Indonésia, né que todo mundo já falou, que é um país muito grande, né é uma surpresa para muita gente, quando você fala que tem mais de 200 milhões de pessoas, 280 milhões de pessoas, que é muita, uma, uma série de ilhas, mas com potencial de crescimento no, no consumo de carne grande mas agora mesmo, enquanto nós estamos falando aqui, nós da Frigó estamos participando de uma viagem junto com a PEC, junto com a ABEC, em toda a, para a Filipinas, Singapura, Indonésia, Malásia, justamente para desenvolver mais habilitações para que a gente consiga fazer mais acordos comerciais e com isso a gente possa alimentar o mundo de uma forma mais equânime e não tão concentrada como é, é, é, é a questão da China. Mas eu não queria deixar de reforçar a questão do Brasil, né? A questão do mercado interno, porque, né? Quando você olha, né? O mercado interno americano de, né? O grande, né? O volume está ali no mercado interno, o mercado interno pujante. Aqui no Brasil nós estamos vendo o contrário. Estamos vendo uma diminuição, né? No consumo de carne, especificamente, é, de carne, de carne bovina. E isso não é porque o, o brasileiro deixou de ter gosto, ter vontade de comer carne. É uma questão de poder de compra. Então, é, é, é muito complicado, e é, é algo que a, é, nós temos que encontrar saídas para essa, essa equação, que é como desenvolver esse mercado é, interno, é, que né, os, as empresas que vendem só para o mercado interno não estão conseguindo é, rentabilizar os seus negócios. É, então, hoje, a dependência do mercado interno é absurdamente é, grande né? Mas isso depende de investimentos, depende de cumprir com todos os requisitos do, da, de exportação. Mas eu, eu me preocupo muito com essa questão social e essa questão de como alimentar também o mercado interno brasileiro. Interessante, professor. Não sei se quer fazer uma é, pergunta. É, eu concordo com você e por isso que o desafio que a gente tem é aumentar a oferta. Né? Se a gente quer preço menor, tem que aumentar a oferta. Né? E se a gente quer alimentar o mundo, alimentar o Brasil, tem que aumentar a oferta. Por isso que o desafio é a gente ter mais produtividade, né? a gente aumentar a produtividade e aumentar realmente o peso do agro no PIB. Né? Porque, volto a dizer, o, o, o agro, como você bem disse aí, ele é uma vitrine e a gente tem uma vantagem comparativa enorme com o agro e com a energia. E a gente tem que olhar para as nossas vantagens comparativas. Onde, onde nós não temos vantagem comparativa vamos comprar dos outros, não tem nenhum problema. Até porque, se a gente está falando de commodities, o mercado de commodities é um mercado de mão e contramão. Não dá para você fazer tudo, ser bom em tudo. Não dá para tirar 10 em tudo. A gente tira 10 no que tem que tirar 10, né? e, e os outros a gente vai pegar. A falta de infraestrutura que a gente tem no Brasil hoje, um desafio enorme que a gente está falando, se a gente quer aumentar a produtividade, é, do, do agro, a gente tem que botar infraestrutura para frente, rodovia, ferrovia, porto, isso aí pode a gente pode ter o capital estrangeiro, trazer coisa de fora, não, não tem problema nenhum. Eu acho que um, um dos grandes méritos do atual governo foi que abriu mais a economia brasileira. A economia brasileira sempre foi uma economia muito fechada, se a gente fecha muito a economia, não dá também para a gente pedir aos outros, a compra de mim, porque eu sou bacana, não é isso. A gente tem que ter outra vez uma mão em contramão. Então, eu espero, por exemplo, também, que daqui para frente a gente continue num processo de abertura da economia brasileira, porque sem abertura a gente não vai. E só para finalizar, deixar um recado para vocês, ele falou muito de segurança alimentar. Eu acho que a guerra da Rússia e da Ucrânia mostra que o mundo tá, tem cada vez mais estar tá preocupado com segurança alimentar e segurança energética. Essas duas coisas andam juntas. Não dá para pensar em segurança alimentar sem pensar em segurança energética. Não dá para pensar em segurança energética sem pensar em segurança alimentar. E essa, essa coisa de segurança alimentar e energética, nós somos bons pra caramba, pessoal. Nós somos craque nisso. Então, vamos, vamos utilizar essa nossa expertise, vamos utilizar o que a natureza nos deu de fontes primárias, de terra, de tudo que a gente tem, para realmente o Brasil deixar de ser aquela história. O Brasil é o país do futuro, né? vai ter que ser o país do presente. E eu acho que a gente, com toda essa mudança no mundo, que veio com a pandemia, que veio com a guerra agora da Rússia e da Ucrânia, a gente está abrindo um outro horizonte, um horizonte que o Brasil tem volto a repetir, uma oportunidade única, porque nós, melhor do que nenhum outro país, a gente pode, sim, colaborar e muito, e ser o principal ator para resolver esse problema de segurança alimentar e segurança energética. Talvez mesclar um pouco do que o Miron é, e o professor falou. As o Miron trouxe um ponto muito importante, né? que a gente está num painel de alimentação no mundo, a não esquecer que o Brasil faz parte do mundo. Então, a gente também tem que ter as nossas condições de desenvolvimento, de enriquecimento da nossa sociedade, para também nos tornarmos né, compradores dos nossos próprios produtos, porque se lá fora continuar margem sempre muito melhores, muito melhores, você pode ter uma deslocação de mercado para atender lá fora. E como é que você melhora as margens para a venda interna, melhorando realmente a questão de custo Brasil, que passa pela comunicação que trouxemos hoje no nosso dia, passa por logística. E o professor também acho que trouxe aqui a questão da energia, abastecimento e como realmente trazermos essa competitividade natural, essa vantagem comparativa a nosso favor e maximizar cada vez o nosso agro. Miron, CEO da Frigol, muito obrigado por participar do Agrofórum do BTG Pactual 2022, professor Adriano Pires um prazer revê-lo. Muito obrigado a todos aqui no Agrofórum. Muito obrigado pela presença.